Em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer à Susana por ter sentido a fazer esta apresentação, nos nossos cafés com o arquivo. Temos também aqui a presença de Ana Sabine e da Ana Boa Vida, que também participaram neste projeto. Já estão os autores todos, não, não todos os autores todos presentes, pois não, Susana? Ainda não? Não, fica a faltar o professor Penusal Machado. Pronto. E o terceiro autor, o professor Penusal Machado. E este grupo? No, foi o terceiro classificado do Prémio Arquivo.pt o ano passado, portanto a última edição. Já estamos aberto a edição deste ano, 2022. Mas o ano passado foi o, o trabalho Primeiras Páginas de jornais online portugueses ficou em terceiro lugar e recebeu também a menção ou oh, rosa do Jornal Público. Hum, portanto, foi duplamente galardoado o ano passado este trabalho. Eu não vou falar muito acerca do trabalho, mas não vou falar nada, por isso é que temos cá, temos cá as autoras, neste caso, hoje, para falarem. Vou só apenas dizer que eu gostei muito deste trabalho, eu posso dizer isto porque não pertence ao júri, pertence à organização do prémio, portanto eu posso ser os meus favoritos. E eu gostei muito deste trabalho porque um, eu já trabalho em desenvolvimento do website já há bastante tempo e é muito interessante ver como é que uh, se fazem tantas versões do website, às vezes de uma maneira algo irracional, ou seja, há uma diferença entre alterar e melhorar. E muitas vezes fazem-se redesenhos de, dos websites e os sites ficam ainda piores. E o trabalho, uh, este trabalho permite, de uma forma visual, rapidamente ver o que é que já foi experimentado no passado e se combinarmos esta informação com outras informações, como de, de, de anúncios, de estatísticas de acesso, uh, aplicando esta metodologia que foi aqui desenvolvida, conseguem-se tomar melhores decisões sobre como fazer melhores web designs, em vez de fazermos apenas web designs diferentes. E é por causa disso que eu gostei mesmo muito de ver este, este projeto, eu continuo a mostrá-lo a várias pessoas quando, quando faz sentido, mas é, é uma ferramenta mesmo de gestão de comunicação online extremamente útil, e eu espero que mais organizações comecem a aplicar esta metodologia, apliquem uh, ou, e, e reutilizem tudo o que foi feito, porque acho que é uma excelente maneira de fazer bons investimentos em comunicação online. Uh, eficientes, eficazes uhum. e, e muito interessantes, acima de tudo. Mas eu não vou falar mais porque hoje o, o, não é o palco, mas é o microfone é vosso, portanto. Pode ligar o microfone, não há problema. Ricardo, agora és tu que estás a falar por cima. Não há problema. Ok. Portanto, Susana, podes abrir o microfone e começar a tua apresentação. Muito obrigado. Só para começar, muito obrigada a nós, atenção, pelo, por esse belo elogio. Muito obrigada mesmo a Susana teve uma quebra agora na rede da internet e estava a pedir para aguardarmos um minutinho que ela está a voltar a ligar o computador como vê a ligação pela internet não basta é preciso também o telefone neste caso para nos alertar hoje em dia já estamos todos habituados a estas vicissitudes sim, sim. Portanto, é uma questão de aguardar apenas um bocadinho eu também disse que a Susana ia falar, não sei se se, se as Anas vão falar também, não sei só a Susana. Sim, o que está previsto é que seja a Susana a falar, ela já, já fez esta apresentação, já apresentou este projeto uh, em várias, de várias formas e ela hoje vai, vai fazer uma ap apresentação um pouquinho mais completa um, e ela pronto já está preparada para isso. Mas fico mesmo contente já agora, fazendo um obrigada mais extenso, não é? Uh, que, que seja apreciado até. Nós tínhamos alguns receios que por ser uh, um, um trabalho sobretudo sobre design, não é? Que pudesse uh, às vezes não, não, não encontrar o seu público facilmente, mas, mas fico contente que, que, que tenha encontrado seguidores, digamos assim. Muito obrigada mesmo. Ah, eu não acho que seja só, só entre para sobre design, isto é o tem aplicação em tudo, em, em, acima tudo na gestão de serviços. É uma ferramenta extremamente útil para a gestão de serviço a longo prazo, principalmente em organizações que já têm algum histórico online. Todas elas deviam ter este trabalho implementado, porque as pessoas vão mudando nestas organizações, apesar das organizações terem um tempo de vida largo, as pessoas muitas vezes rodam e há muitas pessoas que chegam lá e têm uma ideia que já foi testada no passado, com bons Exato. ou maus resultados. E assim consegue-se ver, olha, nós neste usando o arquivo .pt e esta forma de visualização gráfica, consegue-se nós já comentámos isto no passado, então uhum. vamos tentar ver se isto correu bem ou não correu mal, ou, ou, ou poder ter corrido melhor. E, e eu acho que é muito, muito prático. Sim, é uma ótima aplicação, de facto. Eu, eu aproveito este compasso de espera também para agradecer, do meu lado também agradecer as simpáticas palavras, e, e pronto e, e reforçar a ideia de que a Susana está mais do que apta é a pessoa indicada para, para apresentar o trabalho, sobretudo porque foi ela que, quer dizer, nós fomos orientando, mas foi ela que, que carregou os pianos todos e que pôs as mãos na massa, portanto é ela que lhe compete e que lhe cabe também essa, dar mais a, a cara. E por falar em dar a cara, aí está ela. Olá, boa tarde, desculpem. Uh, já ontem tive o mesmo problema uh, de energia... Mas pronto, e então depois até o router voltar a ligar uh, demora algum tempo. O meu nome é Susana Parreira e venho apresentar uh, o projeto denominado Primeiras Páginas de Jornais Online Portugueses, que foi premiado com o terceiro lugar do Prémio Arquivo.pt em 2021. Este projeto foi o resultado da minha dissertação de mestrado, que realizei entre 2019 e 2020, e surgiu de uma proposta realizada pela professora doutora Ana Sabine, que também foi minha orientadora, e contou ainda com a orientação dos professores-doutores Ana Boa Vida e Penosal Machado, da Universidade de Coimbra. A primeira página de um jornal é desenhada para captar a atenção do leitor, e ao fazer uma retrospectiva desde o surgimento do primeiro jornal até à criação e desenvolvimento dos jornais online, que são o objeto de estudo principal neste projeto, conseguimos facilmente acompanhar a evolução do país a dois níveis através dos conteúdos colocados nos jornais e também através do seu design gráfico e das suas funcionalidades, sendo que neste trabalho o foco é exatamente esse, o design das funcionalidades das primeiras páginas. Assim, com o objetivo de comprovar a evolução e tecnológica existente na vertente dos jornais online, foi feita uma análise do design de três jornais online portugueses, o Público, o Jogo e o Expresso, sendo que foi dado um maior destaque ao Jornal Público, pois é um jornal generalista diário que contém bastantes páginas disponíveis no arquivo.pt. A seleção e a recolha destas páginas foi realizada então através da plataforma do arquivo. Um, a, a existência do arquivo foi fulcral para a preservação da memória destas páginas e proporcionou condições para a realização desta análise. Com isto, a importância dos jornais na sociedade, a evolução visual e tecnológica do jornal digital a importância da primeira página para avaliar esta mesma evolução e ainda a utilização do arquivo .pt como ferramenta de recolha de dados foram os quatro pontos principais que motivaram a realização deste projeto. Antes de começar a desenvolver a parte mais prática do projeto, foi fundamental recolher e analisar outros projetos existentes que pudessem de alguma forma relacionar-se com o tema e com o que era pretendido para este projeto, então, vou agora mostrar alguns dos trabalhos uh, analisados. Um deles está relacionado com, com a revista Time, outro com o jornal The Guardian, um, um terceiro com o jornal chinês South China Morning Post e o último tem o nome Variable Emojis. Neste projeto relacionado com o Time Magazine de Lev Manovich e Jeremy Douglas, é possível visualizar todas as capas da revista Time desde 1923 a 2009. A abordagem deste projeto assemelha-se ao pretendido neste trabalho, na medida em que realiza um artefacto que comprova realmente a evolução de algumas características das capas destas revistas ao longo dos anos. Assim como no projeto Primeiras Páginas de Jornais Online Portugueses, são apresentadas diferentes características das primeiras páginas, tendo em conta também sempre o ano selecional. O Jornal The Guardian tem atualmente um website que apresenta o guia de estilo de design no seu jornal digital. Como é possível observar nesta imagem, que é uma das zonas desse mesmo website, a página do, do, a página do The Guardian é apresentada através de elementos de forma simples, como podem ver, por exemplo, retângulos e quadrados e alguns círculos. Em vez de incluir os próprios conteúdos em si, ou seja, por exemplo, o texto em si desaparece e passa a ser visível apenas uma representação retangular do mesmo. É através do poder de representação através de elementos que o nosso projeto também avançou na construção de um dos artefactos de visualização de informação que eu vou mostrar também mais à frente. O projeto Front Pages Analysis from South China Morning Post, que é de Alberto Lucas Lopes, realiza, tal como o nome indica, uma análise às primeiras páginas do Jornal chinês mencionado. Este projeto é apresentado através de pequenas caixas, com diferentes cores, relativas ao tema do conteúdo do jornal, e tem ainda um número que, e tem ainda um número que representa o dia do mês em que foi publicado. Como conseguimos observar neste quadrado que está destacado, a Azul Claro temos notícias que são um, sobre o mundo em geral, e em cor de laranja conseguimos ver que são notícias relacionadas com a política de Hong, de Hong Kong. Tudo isto conjugado num quadrado simples e conseguimos ter assim a noção da dimensão e proporção com a quantidade de notícias que eram apresentadas nesse dia, ne nesse jornal. O projeto anterior, e assim como os, os seguintes, suscitaram bastante interesse, pois, pois apresentam de forma limpa e simples a conjugação de inúmeras características que à partida seriam mais complexas de combinar num artefacto só. E para além disso, também é possível fazer várias reflexões em relação aos dados que contém. O último trabalho relacionado que trouxe hoje é o projeto Variable Emojis e tornou-se uma referência pelo modo de interação por parte do utilizador. Graças aos botões que estão presentes no lado direito do ecrã, a função do website torna-se bastante clara, simples de usar e ganha um caráter lúdico, como também era pretendido no website do nosso trabalho. Depois da, da pesquisa de análise de, destes trabalhos e da definição do Corpus de Análise, os três jornais referidos no início, o Público, o Expresso e o Jogo, passou-se então à definição de outras características. Foi realizada a escolha da periodicidade de análise, que devido a uma baixa quantidade de arquivos dentro de cada ano, foi definida como anual, ou seja, apenas foi selecionada uma primeira página por ano para cada jornal. A etapa seguinte foi a escolha das datas. Para os anos possíveis, escolheu-se a mesma data dentro de cada ano, como é o caso do ano 2026. E para os casos em que isto não foi possível, escolheram-se as datas mais próximas disponíveis. Ao realizar este processo, uh, consegui perceber que nem todas as datas apresentadas correspondiam à data real do, do jornal que estava dentro deste link. Uh, penso que talvez sejam as datas que tenham sido um, recolhidas pelo arquivo, Uh, e como tal, o processo se tornou-se um pouco mais tenso. Tive que ver as datas diretamente nas próprias páginas dos jornais e muitos deles não a tinham disponíveis logo na primeira página. Ou seja, implicou um pouco mais de investigação e deslocação até outras páginas subjacentes da primeira um, para conseguir encontrar a data disponível, por exemplo, em algum artigo que estivesse escrito nesse mesmo jornal. Assim, após esta, esta seleção de datas, foram recolhidas as páginas dos três jornais desde 1998 a 2019 e foram definidos 20 parâmetros de análise, tais como a relação entre o texto e a imagem, a utilização de publicidade e ainda outros parâmetros que existem nas versões online, como, por exemplo, as caixas de comentários e a possibilidade de partilha nas redes sociais. Em seguida, passou-se à definição da, do método de análise para, para todos estes dados. Foi criada uma grelha composta por questões de resposta simples que se assemelha a uma espécie de questionário e que responde para cada jornal a questões relacionadas com os parâmetros definidos anteriormente. Aqui, por exemplo, é visível a grelha de análise do público, onde se vêem as várias edições do jornal da primeira coluna e as questões relativas aos parâmetros na linha superior sendo que eh, no meio conseguimos observar todas as respostas curtas que, que, que conseguiu obter ao analisar de jornal a jornal. Depois disto, o objetivo passou por transportar todos estes dados daqui retirados, ou seja, todas estas respostas ao questionário para artefactos que através da visualização de informação conseguissem facil facilitar a percepção destes resultados a qualquer pessoa sem terem que analisar uma grelha extensiva. Foram então assim criados dois artefactos. O primeiro, o artefacto de visualização diagramática, representa graficamente um esquema visual simplificado aos jornais. As 27 páginas foram convertidas num desenho mais simples, abstraído a partir do original, de forma a melhor comparar os jornais em relação aos critérios criados. Primeiramente desenhei todas as caixas dos elementos a cinzento, como pode ser observado agora no ecrã, e em seguida apliquei-lhes uma paleta de cores definida de acordo com o tipo de elemento. Este processo foi realizado manualmente para todas as páginas. Aqui, por exemplo, é possível observar a combinação dos ícones com as cores correspondentes a cada parâmetro. Por exemplo, para o parâmetro da imagem principal, que é o terceiro da primeira coluna, eh, não tem nenhum ícone, porque uma imagem principal será sempre ou do estilo noticiosa ou publicitária. Logo, na primeira página, terá a cor do parâmetro da imagem principal conjugado com o ícone da imagem noticiosa ou publicitária, de acordo com o que corresponder. A próxima fase de construção uh, foi o do artefacto de, de facto, visualização híbrida. Nesta imagem é possível visualizar um inventário cromático proporcional ao lado da, da figura original que o, que, da qual foi resultante. Este tipo de inventário representa as cores encontradas na figura da esquerda de forma proporcional entre elas e em relação à dimensão que ocupa na figura. Foi também ao ter em conta este conceito de inventário e também do trabalho de China Morning Post falado anteriormente, que se desenvolveu este segundo artefacto. O propósito era haver uma melhor percepção dimensional da ocupação dos diferentes elementos na página e, como tal, foi necessário desconstruir a visualização diagramática e, col e colocar todos os pixels correspondentes a cada parâmetro, juntos na mesma área, como pode ser observado. Desta forma, é mais fácil ter uma noção global do espaço que cada tipo de conteúdo ocupa na página. Para conseguir divulgar ao público o resultado de, deste estudo, foi ainda desenvolvido um website onde o utilizador pode comparar as várias edições nos vários anos e destacar momentaneamente um ou mais parâmetros de análise na zona de filtros. Tudo isto foi feito tendo em conta a fácil usabilidade do website e o seu caráter lúdico, que permite ao utilizador explorar este tipo de comparações com curiosidade intelectual e também algum deleite visual. O website encontra-se disponível no link primeiraspáginas.susanaparreira.pt e agora vou fazer uma pequena demonstração. No entanto, depois, se tiverem curiosidade, pode, podem explorar um pouco mais. Logo no início é possível observar o nome do projeto, e, em seguida, temos a secção sobre, onde é introduzido uh, o objetivo do projeto a quem ainda o desconhece. Por último, temos a zona principal do projeto, uh, onde conseguimos ver todos os parâmetros de análise, a timeline com todos os anos disponíveis e ainda um, a, a possibilidade de seleção do jornal público expresso ao jogo. Na zona central, temos então a, a visualização... Uh, diagramática e em, em breve teremos a híbrida para que consigam ver. Vou então, por exemplo, ativar uh, todos os parâmetros relacionados com o jornal público do ano 1998 e conseguimos observar tanto, por exemplo, as imagens, que são os elementos que estão a ver, tanto do lado esquerdo como do lado direito. E todas estas dimensões são exatamente as mesmas, só que dispostas de outra forma para conseguirmos perceber melhor a dimensão que ocupam na página. É possível interagir com os toggles de diferentes formas e observar todas as, as dinâmicas e, as, e, a, e os resultados de interações que causam nos artefactos. Selecionando, por exemplo, um, o ano de 2014, que é mais à frente, na análise, conseguimos perante... Um, o ano de 1998, que mostrei anteriormente, facilmente perceber uh, um dos parâmetros de evolução. A quantidade de imagens e a sua dimensão ao longo dos anos aumentou bastante, a área verde ficou uh, notoriamente maior e se formos ainda para o ano 2019, essa evolução ainda é mais notória. Para além disso, há outros tipos de análise que conseguimos daqui tirar. Um que eu acho bastante interessante é, por exemplo, quando é incluído no website algumas características que só podem existir nos jornais online. Por exemplo, no ano 2006 conseguimos observar que não existe nenhuma opção de partilha de conteúdos nas redes sociais, nem nenhuma caixa de comentário, que são os elementos de cor de laranja. No, no entanto, no ano 2007, essa essa possibilidade já começa a existir. Temos aqui uma caixa de comentários disponível para, para o primeiro artigo uh, desta coluna e, e, e em 2006 tal não, não acontecia. Se continuarmos a andar nos anos daqui em diante, conseguimos perceber que para além de uma zona de comentários, temos disponível essa, essa caixa em mais alguns dos artigos, o que é bastante interessante perceber que ao longo dos anos Uh, a importância do utilizador conseguir interagir com, com vários artigos do jornal foi importante e que se manteve. Para além da navegação uh, pelos anos e a ativação dos parâmetros, conseguimos então ainda observar outros jornais, como o Expresso e o Jogo. Estes estão disponíveis uh, apenas no ano 1998, 2008 e 2019, uh, no entanto... Espero, num futuro, conseguir um, aumentar a quantidade de projetos aqui de visualizações diagramáticas e híbridas aqui disponíveis. Concluindo, é possível, a partir deste estudo, retirar vários tipos de observações e conclusões, como, por exemplo, o aumento da área dedicada às imagens ao longo do tempo, como mostrei, ou então o momento em que se observa a inclusão de ferramentas de interação com o leitor como, por exemplo, a caixa de comentários e também a opção de partilha nas redes sociais. Este projeto culminou numa solução clara, que também teve um caráter inovador e que ajuda a entender o progresso dos jornais online em paralelo com a evolução tecnológica. Destaca-se também por ser um estudo bastante versátil, que resulta em múltiplas narrativas possíveis e onde cada um de nós pode tirar algumas conclusões sendo um website livre, onde podemos um, investigar e analisar à nossa medida. Uh, pode ser utilizado uh, como ferramenta de aprendizagem, por exemplo, em contexto de sala de aula, ou investigação, tanto na área de design como no jornalismo. No entanto, também gostaria bastante de saber que, que, pode, que, que alguém o utilizou noutro tipo de explorações, noutras áreas. Obrigada. Agora, hum, se tiverem algumas questões, estou disponível para responder.